Então, Power! Nossa, eu acho que isso aqui tá muito pro lado. Power, uh, episódio 21 de Outlast Mano, ela vem uns dois cagaço monstro. Uh, foi bem curto, deu 3 minutos de bruto, ou seja, é bem curto esse episódio. Mas, é, eu já estou aqui com as coisas preparadas para gravar o próximo e eu já vou indo. Uh, Antes, escutei um, recado. escutei um recado, eu tenho outro recado pra vocês, passa lá no meu Instagram, o Instagram tô começando a postar bastante coisas sobre o canal, eu aviso quando vai ter vídeo novo ah, Lá também tem bastante é, coisas tipo make-off, tipo eu posto várias timelapses de todos os vídeos que eu tô editando, eu posto uma timelapse eu editando vídeo ah, e, ficou, e ficam bem legais até eu posto também algumas edições extras Tipo, é, o último, último vídeo nesse exato momento no meu Instagram É um vídeo onde eu É uma timelapse de eu editando um trabalho No Photoshop que eu fiz Então, é, eu também canto e toco Não é muito interessante Mas é, também, vai lá, posta no Instagram É da hora, é nóis Então vamos para o episódio 21 de Outlast Valeus, falows e fui Tchau Ah, tá. A gente voltou aqui onde eu tinha achado minha câmera. Aí eu pego ela. Nham. Ok. Parece que a câmera tá muito perto. Qual é o meu objetivo? Encontre um caminho para o terceiro andar. Ok. Eu já tava no terceiro andar, né? Aí eu... Vou... Ai! Eu... Ai! Caraca, que susto! Ai, sai. Ai, nossa senhor ele conta gente, velho. Foi. Vir aqui vir aqui nossa velho o, o episódio já começa assim mano quantos que tinha ali velho tinha três cinco e aí vocês veem que eu não sei contar Opa, tem uma beta aqui. Por que a água tá de vendo escuro? Não faz sentido. Eita, não lembro mais onde é que era. Era aqui, né? Só tem aqui pra ir. Nossa, essa, essa câmera quebrada tá me dando muita agonia. Ok. Eu não lembro de onde é que eu vim É, só tem um lugar pra ir, então Foi exatamente daqui Mano, meu fone só tá funcionando do meu lado direito Então se o... Então se o áudio vier da esquerda e olhar pra direita não é porque eu sou burro e eu surdo, é porque o meu fone só se lá direito, infelizmente. Tá. Onde é que eu tenho que... Eu teria que subir ali, mas dá.. Agora não dá mais assistir por ali e pular lá, né? Não acho que dê. Talvez então, se eu venha aqui, aqui tá. Nossa mano! A câmera falhando assim me dá muita. Nossa, me deu um cagaço.